sanduíche natural, olha o sanduíche... E aí, como é que foi? Vendi três. E um deles ainda foi fiado, o Marcão disse que paga amanhã. Só três? Assim a gente nunca vai conseguir dinheiro pra essa viagem. Verônica, você precisa falar com seu tio. Falar o quê pra ele, Júnior? Eu já pedi as receitas. Mas, Verônica, três sanduíches. A gente vai acabar perdendo dinheiro desse jeito. Dá uma ligada pra ele, vai. Tá bom. Alô? Oi, Verônica, tudo bem? Como assim não venderam nada? Mas vocês fizeram a pesquisa de mercado antes? Fizemos, tio, do jeito que você falou. Tá tudo aqui anotado. Então vamos rever essa pesquisa de vocês. e manda tudo por e-mail. Ok. Gente, eu estou vendo que a pesquisa foi bem feita. Mas mesmo com os dados corretos, vocês chegaram a algumas conclusões erradas. A gente precisa ter muito cuidado quando trabalha com dados estatísticos para evitar que aconteçam erros. Para começar, vocês precisam saber como calcular uma média simples. É, isso eu sei fazer, né, tio? Por exemplo, para calcular a média das nossas alturas, é só somar a altura do Júnior, 1,78, com a sua altura, 1,62 e com a minha altura, 1,58. Isso dá 4,98 metros. Dividido por 3, que é o número de pessoas que entraram na conta, a gente acha a nossa altura média, 1,66m. É isso mesmo, Verônica. Agora veja: vocês entrevistaram 100 pessoas e perguntaram a quantidade de sanduíches que cada uma compra na praia num dia. Vamos ver os resultados. 60 pessoas disseram que não compraram sanduíche nenhum. 25 pessoas compraram um sanduíche. 10 pessoas compraram dois. E 5 pessoas responderam que compraram três sanduíches. Olha só, só Ronaldo, eu, eu tô tentando aqui. Mas eu acho que não tem jeito de calcular uma média para esses valores, não, né? Não faz sentido somar zero mais um, mais dois, mais três e dividir por quatro, que é o total de categorias. Realmente, essa conta que você está imaginando não faz sentido. Mas é possível sim calcular a média de sanduíches compradas por pessoa nesta amostra de vocês. Nesse caso, a média é chamada de média ponderada. Alguma sugestão de como calcular isso, Verônica? Bom, o que me vem à cabeça é que a gente podia somar as respostas de todas as pessoas entrevistadas e dividir pelo total de pessoas, que é 100. Acertou na mosca! Para começar, como vocês encontraram 60 pessoas que não compram sanduíche na praia, vocês devem somar zero 60 vezes tem 25 pessoas que comem um sanduíche. Então vocês devem somar 1 um 25 vezes. Depois devem somar 2 10 vezes, e três 5 vezes, resolvendo essas contas. Isso quer dizer que, em média, de cada 10 pessoas que frequentam a praia, 6 comprariam um sanduíche. Ou que cada grupo de 100 pessoas que frequenta a praia vai consumir, em média, 60 sanduíches. Agora olha só, Sr. Ronaldo, nós fizemos também outra pergunta na nossa pesquisa. A gente queria saber quanto as pessoas topariam pagar por cada sanduíche. As respostas foram as seguintes. 28 pessoas disseram que pagariam até R$ um real por um sanduíche. 32 pessoas pagariam até um R$ 1,50. 27 pessoas pagariam até R$ 2,00. 12 pessoas pagariam até R$ 2,50. E, e uma pessoa pagaria até R$ 50,00. É, eu lembro do cara que falou que pagaria até 50 reais. Até agora eu não sei se ele estava falando sério ou se ele estava brincando. É muito interessante que uma pessoa tenha respondido isso. Querem ver por quê? Vamos calcular a média desses valores da mesma forma que fizemos antes. 1 um real vezes 28 dá 28. 1,50 um vezes 32 dá 48. 2 reais vezes 27, 54. 2,50 vezes 12, 30. E 50 vezes 1, um, 50. Somando todos esses valores dá um total de R$ e reais. Então, a média de gasto por pessoa é duzentos dividido por 100 pessoas, o que dá dois reais e centavos. Mas por que você disse que era interessante o maluco dizer que pagaria até cinquenta reais por um sanduíche? Porque isso mostra que média é um valor que pode ser alterado muito facilmente. Essa pessoa sozinha está puxando a média de vocês bem para cima. Passa a desconsiderar esse maluco. Para ver que a média de preço aceitável para as outras 99 pessoas cai de R$ 2,10 para R$ 1,68. Por causa de uma só resposta, a média subiu mais de 40 centavos. Então, já que a média pode variar tão fácil, ela pode não ser um bom jeito da gente resumir esses dados. As 12 pessoas que pagariam até 2,50 também podem estar puxando o nosso preço para cima. É mesmo. Vai ver, 1,60 já é muito para um sanduíche. Muito boas observações, meninos. Quando um conjunto de dados tem alguns valores muito diferentes do restante, a média pode não representar bem os dados. É, pelo jeito foi isso que aconteceu com o preço do nosso sanduíche. Mas não tem algum jeito de neutralizar esses valores extremos? Nesses casos, a gente pode utilizar a mediana. Como o próprio nome diz, a mediana representa um ponto central no conjunto dos dados. Quer dizer, é um valor m, tal que pelo menos metade dos dados é menor ou igual a M, e pelo menos metade dos dados é maior ou igual a M. Então vamos lá. A gente coloca em ordem crescente todos os valores observados na amostra. E aí dá para ver que R$ 1,50 é o valor que satisfaz as duas condições da definição de mediana. Pelo menos metade dos dados, no caso 60, é menor ou igual a R$ 1,50. E pelo menos metade dos dados, precisamente 72, é maior ou igual a R$ 1,50. Então, a gente tem que cobrar um preço entre R$ 1,00 e R$ 1,50 para cada sanduíche. Puxa, o preço que a gente tinha calculado pela média estava muito alto mesmo. É preciso muito cuidado na hora de interpretar os dados de uma pesquisa. Vamos representar os dados de vocês em um gráfico de frequências. Nesse gráfico, cada barra representa a frequência dos valores observados. R$ um real foi um valor que apareceu 28 vezes na amostra, enquanto R$ reais apareceu uma única vez. Portanto, a barra referente a um R$ 1 é 28 vezes mais alta que a correspondente a R$ 50. Reais. A média representa o ponto de equilíbrio do gráfico de frequências. Isso explica por que a média pode mudar tanto se tivermos um valor extremo. Seu Ronaldo, voltando à nossa pesquisa, nós perguntamos também sobre os recheios que as pessoas mais gostam. Olha só as respostas. 21 prefere presunto e queijo, 19 prefere só de queijo, 15 pessoas gostam de atum, 10 pessoas gostam de legumes e 35 falaram que gostam de outros recheios. Essas respostas não são numéricas, mas qualitativas, então não faz sentido calcular a média ou a mediana. Para resumir esses dados, a gente usa a moda. Moda? Temos que consultar um estilista? A ideia tem mesmo a ver com a moda dos estilistas, Verônica. Quando muita gente usa um tipo de roupa, a gente fala que essa roupa está na moda. Da mesma forma, em uma pesquisa qualitativa, a moda é a resposta que mais aparece. É só contar o total de respostas em cada categoria para saber qual é a moda. Ou olhar no gráfico de frequências. Então presunto e queijo é o lanche que está na moda. Depois queijo, atum e legumes. É isso mesmo. Agora é aproveitar esses resultados na empresinha aí de vocês. Pode deixar, tio. Vamos preparar uns 60 sanduíches, a maior parte de presunto e queijo. E cobrar um valor entre um R$ 1,00 e R$ um 1,50. E Muito bem. Agora as coisas vão começar a dar bem mais certo. Obrigada, tio. Você ajuda demais. Valeu, seu Ronaldo. Tchau. Então.